Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e quero compartilhar com você o livro Digital Web Marketing para Empresas. Neste livro, coloquei tudo o que aprendi e estudei sobre marketing, publicidade, propaganda, anúncios, atenção e atração de público, visando sempre a parte prática com riquezas em dicas e detalhes. Será apresentado, as melhores práticas para alcançar público de forma segura e que garantirá que sua empresa crescerá na web, ganhando uma ótima visibilidade e clientes fiéis. Você verá também, a importância das redes sociais para o crescimento do seu negócio e como alcançar mais pessoas com elas. Revelarei alguns segredos que descobri ao longo desses tempos e também darei dicas, críticas e opiniões do que acho ser compensatório ou não relacionado ao investimento de quantias de dinheiro em propagandas e anúncio, e o quanto gastar. Há também ótimos sites que recomendarei aqui, fornecendo o endereço do mesmo para você apenas clicar e conferir. Para este livro, dei preferência em utilizar o máximo de ferramentas gratuitas de simples uso e aprendizado. Este livro foi desenvolvido de forma que o leitor possa lê-lo tanto como um livro tradicional, iniciando-se do capítulo inicial até o capítulo final, quanto de forma preferencial, onde o leitor pode através do sumário, escolher o capítulo que deseja ler e segui-lo até onde desejar, sem se perder por não ter lido capítulos anteriores.